Pensa em fazer facul privada Mano, pior que não Mas talvez quando eu tiver mais velho Assim, uns 30 anos Bem mais pra frente mesmo Se pá, eu faço uma facul de música, tá ligado? <música> Qual que eu... Como é que eu mando o Discord pro Juqueira? Como que eu vou mandar o Discord? Como é que eu vou mandar o Discord pro Juqueira? Pera aí, deixa eu fazer essa missão aqui Ok Dá, tá tio! Ei, Bonechu! Ei, pix. Tranquilo? Tranquilo! Eu tive que lançar um ramos do Lorde Semi aqui, rapaziada! Caralho, nem vi. Hum, tô de ação, mano. Brotamonte, deixa o Boné Hulk aí. Sim. Os caras <risos> baniu tudo, mano. Cartos, Lilia, Fiddle. Acabou ah, a porra. Tá pouco. ligado, os caras, os caras, mano. Acho que se foca que o TikTok é o melhor do lado. time. Que isso? Tá, tá muito alto agora os tá caras. Ih, azedor, roubaram minha erva Esse Vlad pega 6 agora, ô Bonner? Eita, boa Pega, pôr. pega, pega pega. Nossa, eu vou ser fumado aqui, tô sem pós-choque Calmou Ai, ah, esse bot chilene ajuda Eu, meu Deus Bora, rapaziada, tem pós-choque Olha meu boneco, rapaziada bode, bode, Ai, que caralho <risos> Tá bom, tá bom, maravilha <risos> Tio, show de bola Ai, velho, se fosse mais não? Ah, depois eu vou lá Vou ter post-choque, ó. Cheguei. Ó, eu já eu dei o de countzinho. Tá e... pincado aqui, vê. Ih, ficou louco, Cria, ficou louco. Dá, dá? Vem, vem, vem, vem. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu vou, eu vou tá eu eu eu eu sem a mole. Vem, vem, vem. Só isso, Pode só bem, isso. Vai. Eu tanque tá isso aqui, vem, vem, vem. vem. Eu não vou ter o um bagulho, não, eu não vou ter o um bagulho, não, Bonner. Vai ter que ser tu. Ó, mais um alto. Tô vivo? Uh, ah, vivo. Ah, tá vivo? Ah, Porra! Vambora, titio. Pega tudo, Bonner Show, que eu quero é teu. Fazer o assim. Tá o Mastery tá aqui, tá? Tá. Ah, ah, é. Mano, o foda é que a botinha desse também miou, velho. Tem que esperar o botão desaparecer. É. Olha, o Vizinha tá vindo firme, o vizinho tá vindo firme. Consegue vir, gente? Calma, calma, calma, ah, tô calma. De tá... Dele, tá... Tô dando pra fora. Fudeu. Vou pegar ele, vem, vem, Bonnie, vem, Bonnie. Uta, bone. uta, Bonnie, uta, Bonnie. Só, só mata, só mata. Ah, uh -huh. Na Coisa linda. Calma, agora é tentar sair disso aqui, velho. Ah, o tô ruim, velho. Ah, não vou virar, gente. não. 3x1 Eu tava morrendo Pegando barricada Tulei Pra sair <risos> <risos> Ó, a próxima missão vai ser proteger a torre do top, hein, mano Que aí a nossa uhum. botlane leva tranquilinho Vambora A gente deve abate, não? vai bot não? ai Ute 2 minutos Se tiver wave, mano Eu acho que não vai ter wave, vai demorar <coughs> a será que dá tempo de dropar, mano? Nossa, velho. Calma. Agora, calma, calma, tava com o DAL. Aí é nosso, aí é nosso. Aí é tudo nosso, porra. Tá nossa, cara, minha wave tá uma merda aí, cria. Mas a wave tá bot, foi direto pro top. Chute em três. Levantei. Ah, só vem, só vem, só vem. Eu vou ligar boa. o ghost, vou ligar o ghost, vou ligar o ghost. É isso, oh, gosta de... demais, caralho. Aê, peguei. Salve dessa piranha. Mais Aparece um. A não tem não. Eu dou, vou dar flash, foda-se. Boa, boa, boa, boa, boa. <risos> É isso aí, foda-se. Vou, vou puxar o mid mais. lá. Eu tô pegando visão aqui, mano. Nossa, se ele foi em... Tu, tô aqui, tô aqui. Te bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Matar esse e acabou o time Mas deles. Me... É demais, isso. Porra. Calma, calma, calma, calma. Vou levantar, vou levantar, vou levantar. Dale. Vambora, vambora. Calma, calma que o boss tá vivo. Eu tenho tacho, tenho tacho peguei aí. ele, peguei Eu ele, dei meu dano, mano, dei meu dano, dei meu dano, é com vocês. Acho que deu ruim ainda, não sei quase, como. Quase, mano, quase. Porque ela não morre, quase. deu ruim porque esse boneco é muito balanceado, velho. Nossa, os cara vai levar tudo ali no mid, já. Não, não, Tem um aí, que der. Mano, por mim a boa, mano, era startar esse balão, que os caras vai ter o recal todo atrasado, velho. É, é, é arriscado, é tá eu ligado? Eu, mas. Mano, eu vou em qualquer cal, foda-se. É a fora, resposta. Agora, cara, vai. Deixa eu pegar uma frutinha aqui. Os caras têm que puxar a mid ali primeiro. Tipo assim, é arriscado. É arriscado pra caralho, mas ó. Ai, viado. Minha... E aí, agora? E agora? E agora, José? É isso, é isso, é isso. Vai ter que fazer até o final agora. Foda-se. Diamond dip, diamond Deep. Django deep, Django deep. Mano, só tem um probleminha, rapaziada. Eu tô sem smite, mas faz, não, faz, não, faz, não, não, faz, não. faz! Faz, faz, faz! Eu tô sem smite! Só faz, só faz, Folecinho! <risos> é, faz, vai mete, é, é, mete, mete, é. mete o pé, mete o pé! Mete o pé! Mete o pé, mete o pé, o Saiu, saiu, saiu, saiu! Saiu, saiu! saiu, saiu. Saindo, saindo. Só sai, só sai! Tá tem otário, tá tem otário! Boa, boa, boa! O barão com 4 mil, eu vi que eu tava sem smite, véi! que pariu, véi! Como que isso aconteceu, Casey? Sei lá, viado, caralho. Deu bom esse que importa. Mano, bora usar o Barão mid aqui agora, se pá. Bora, a tem ult, mano. Não consigo ficar contra a Riven nem contra o negócio. Olha, olha a Riven da Riven. Não dá pra matar ela. Tem que matar o, o Vlad mesmo. Que isso, o cara fez isso. aí, né? nossa. Ixi, o Não, Deus vai ter que, que lutar aqui. Tem TP, tem TP, nossa. tem TP. Tô, tô, tô, vem tô que eu tanco, vem que eu tanco. Tô que eu da Calma, tô segurando aqui, dá. Então tem a Riven, então tem a Riven. Levantou ela, mata a Riven, é a Riven. Nossa, ela tem zonas, que porra é essa? Ai, smitei. Beleza? Aí, ó, os não, bonecos. Não, cara, não, cara, o Reve ganhou muito tempo de novo, brother. Ela tá de rando no Inlec. porra é essa? Oh, e lá vem o Big, Alguém é o Alguém é o culpado, bonechou. É o Boluvi é <risos> não consegue perder, aqui, cara. Sobrou pra ele. <risos> Caralho, rei. Tô dando B, tô dando B. Pô, esses caras tá ousado, hein, mano. Tá ah, mesmo, batendo pra frente. Pô, oh, vamos fazer aquilo mesmo, hein, velho. Vamos focar, sei lá, Vlad e Samira, hein, de vez Vai, de entrou, vai, entrou, vai, entrou. Que é isso, o cara. Nossa. Que? Nossa. O cara Que não, que, não, que, não. que foi isso? Nossa. Caralho, que, mano, não, que não, porra não. foi essa, velho? Olha eu, olha eu. Mano... <risos> cara, que porra foi essa, né, Nossa, isso aí foi velho. É. <risos> Coitado do cara, mano. Caralho, mano, foi doideira. Ah, eu peguei uma aí, Aprix. Eu joguei mal, eu joguei mal. Não, já, esse aqui é até O Pomer falou mais alto. Mas foi uma gente, foi uma libra, me diverti, brother. É, eu também, velho. Valeu, Tux, tô valeu, Kenz, tamo junto. Cara. Valeu, valeu Bonner, valeu. Vou de Raul também, rapaz, já, tamo junto aí, Bora aí pra você, Ô, oh, vai, vai de almoço, Tux, como é que vai vou ser? Vou de almoço, 100%, cara, cheio de fome. Eu vou lá também, mas você vai querer jogar mais? Não, depois eu vou de lanchar, Kenzinho. É, valeu, pai, tamo junto, valeu tô pela moral gente, aí. Tudo de bom, hein, mano. Você também, mano, sogrinha. É, é, valeu, valeu.